Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin que está rompendo para baixo desse padrão aqui de diamante, o que está que acontecendo aqui no mercado o que, que eu vou fazer aqui com o meu trade na Bybit. Então bora lá para a análise de hoje. Então vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada no Bitcoin que tá rompendo aqui para baixo, tá? Essa aqui era minha minha previsão para o Bitcoin devido até a alguns fatores que eu comentei ontem para vocês no Telegram. Então, pessoal, participem aí do Telegram também, tá? Tem meu canal de alertas que tem alguma novidade. Sempre teve algo importante no Bitcoin, eu vou colocar ali com certeza. Ontem a gente viu também essa divergência aqui na tá? Eu comentei para vocês sobre isso lá. Então, a gente viu que o preço uh, fazendo topos ascendentes, enquanto a RSI fazendo topos descendentes aqui, tá? Então, esse foi o motivo também que eu mantive minha posição de short, que eu comentei pra vocês ontem que eu abri. A posição foi aberta aqui nessa região dos 32.100 e... 32.200 quase aqui, tá? Abriu uma posição. Tá, pessoal? Eu tô mantendo essa posição de short aqui ainda, tá? É uma posição bem arriscada, porque... A gente viu o Bitcoin explodindo ontem ali, então realmente não é uma, uma, um trade assim muito garantido, então eu entrei com uma mão pequena, tá? O que eu vou fazer aqui agora, pessoal, tá? Eu provavelmente vou mover o meu stop, que o meu stop tá lá em cima, né? Um pouquinho mais assim, eu vou mover esse stop para essa região aqui, tá? Pra poder sair no zero a zero. Mas eu acredito que o Bitcoin, ele tem potencial sim de buscar o alvo desse padrão aqui, que é um padrão de diamante, tá? De topo de reversão, tá? Então que padrão é esse aqui, pessoal? Eu até postei no Telegram também, quem não tá participando lá, aconselho a participar. Então, a gente tem aqui uh, esse padrão de diamante, tem inclusive aqui nessa, nesse site aqui eu achei um exemplo, ó, mostrando como você pode operar esse padrão. A gente abrir essa imagem aqui num tamanho maior para a gente poder ver. Então, basicamente é assim, pessoal. A gente vai medir aqui a distância desse, né, dessa extensão aqui do diamante e pode medir o alvo assim, tá? Então, no caso do Bitcoin aqui agora, a gente tem esse rompimento tá para baixo, que é o, padrão, é o padrão que eu comentei que é... é que é a, o cenário mais possível para o Bitcoin, né? eu comentei no Telegram sobre isso, né? inclusive, então a gente tem esse rompimento aqui para baixo, ó, que levaria o Bitcoin para casa aqui próxima dos, dos 30.600 dólares, pessoal. Então, bem provável que o Bitcoin vai testar essas regiões aqui abaixo, tá? Isso aqui é bem provável acontecer, tá bom? É importante também a gente olhar aqui para o Bitcoin, uma possível, um possível formação aqui desse canalzinho, tá galera? Então, esse aqui é um padrão pode gerar esse canalzinho aqui também de, de baixa. Vou mostrar para vocês aqui agora. Seria mais ou menos isso aqui, ó, tá? Então, esse canalzinho a gente tem que ficar de olho e formar também, tá? Então, a gente pode começar a formar isso aqui, que poderia virar uma, também uma bandeirinha aqui, uma bandeirinha de baixa aqui pro o... Pro... Bandeirinha de alta até para o Bitcoin, por que não, tá? Então a gente tem que ficar de olho aqui, essas regiões aqui próximas dos 30.600 dólares, né? Tô cogitando aqui né, de realizar essa, essa operação que eu tô aqui no né, Bitcoin, tá? Para poder, de repente, continuar o short aqui se a gente começar a mover né, dentro desse canal aqui, tá, pessoal? Então essa aqui é a minha estratégia. E lembrando que em tempos maiores do Bitcoin, o que, que a gente tem aqui agora, tá? Vamos olhar aqui os tempos maiores, galera, aqui. É importante vocês ficarem cientes aí em relação a isso. Tá, eu vou comentar também um pouquinho daqui a pouco por que, que o Bitcoin está fazendo isso aqui, o que é está que acontecendo, tá? É, a gente pode também formar aqui, pessoal, essa, essa bandeirinha aqui, né? bandeiraça, eu diria, para o Bitcoin, que é outra bandeira perigosa aí, tá, pessoal? Então, tem que ficar de olho aqui para o Bitcoin isso aqui. A gente pode sim vir retestar regiões mais abaixo aqui formar esse padrão, que é um padrão de continuação da baixa, tá? Então, para mim aqui, na verdade, eu estaria de olho para fechar essa posição aqui do Bitcoin na casa dos, dos 29.400 dólares, que é onde tá aqui esse trade aqui, eu inclusive botei aqui, ó, é, stop um, take profit aqui na região dos 29.400 dólares aqui na Bybit, tá, pessoal? Lembrando que você pode ganhar aqui até 4 mil de bônus se você quiser operar aqui na Bybit, obviamente tem que fazer um depósito, tá? Eles não estão dando almoço grátis pra ninguém, se você fizer um depósito da Bybit, você ganha, com o meu link aqui do canal de afiliação, você ganha aí até 4 mil dólares de bônus. Eu peguei 2 mil dólares de bônus e estou aqui mostrando esses trades para vocês aqui no canal, tá? Uma amostra do que eu estou fazendo aqui com o meu capital aí, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso. Uh, fiquem de olho para Bitcoin aqui. Uh, em relação a por que isso aqui está acontecendo, né? Vamos puxar aqui o DXY, que deu uma boa escorregada aqui, tá? O DXY escorregou, que era a minha previsão que eu comentei para vocês ontem sobre isso. Então, o DXY aqui, na verdade, escorregou para cima, né? que é o Que é o que eu falei para vocês, a gente tinha essas divergências aqui no RSI, tá? Acontecendo. Então, mais provável para o DXY é fazer essa subida aqui. Então, aqui viu, vimos o, o RSI aqui, né? Fazendo top, fundos ascendentes, enquanto o Price Action aqui fazendo fundos descendentes. Uma, uma, um padrão aqui bullish, né? De, do, divergência bullish para o pro DXY, que tomou forma, tá, pessoal? E também o gap da da, DXY, da aqui da, da SP500, me parece aqui que está indo buscar, tá? Então, basicamente isso. Então, bem certinho com o que eu planejei ontem, tá, pessoal? Então, foi, funcionou, o trade bem arriscado, mas deu certo aí. Né? Eu sei que tinha várias pessoas que estavam aí, até inclusive, falando contra, que eu estava errado, mas é isso aí, pessoal. Formamos diamante aqui, que é um padrão, é um padrão de reversão aqui, inclusive, dessa tendência de baixa. E eu acredito que é bem possível o Bitcoin sim testar esse fundo aqui abaixo, tá na região dos dos 29.400 dólares aqui, que é uma região importante. Lembrando que a gente tem o um gap também na casa dos 28.300 dólares aí para o Bitcoin, tá bom, galera? Então, acho que basicamente é isso. Não vou gastar muito tempo de vocês aqui hoje. Uh, espero que hoje à tarde eu consiga lançar aí o treinamento do High Block Capital, pessoal. Então, treinamento aí para vocês, aí para vocês poderem uh, entender aqui mais um pouco essas análises. Lembrando que a gente tem liquidez para baixo aí, tá? conforme mostrei no vídeo de ontem. Então vamos acompanhar aqui qualquer atualização, eu faço aí no Telegram ou volto aqui também no YouTube. Beleza, galera? Então deixa aquele like para apoiar aí, a gente se vê então mais tarde. Valeu, um abraço.